Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo Que é o MT craft Estou aqui com esse vídeo para mostrar mais um minigame que eu, que eu não sei se foi eu que criei Mas de qualquer jeito eu vou mostrar aqui pra vocês Que eu achei ele bem legal Eu acho que foi eu que criei Mas se não foi eu, desculpa aí pessoal Que é assim A gente ativa essa alavanca Aí esses bistões ficam um... Assim, indo pra cima e para baixo Aí a gente tem que tentar acertar em, naquelas três próximo Pegar um, um qualquer aqui. Pode ser redstone. Naquelas três preceiro plates, beleza. Aí você ganha um prêmio. Se você conseguir. Aí eu vou deixar aqui esse mapa para dar Tem que tentar aqui assim. Tipo. Eu achei ele bem maneiro. A gente tem que colocar aqui uma fasezinha um pouco é aqui você tem que tentar ficar tentando aqui mas o, o mapa que eu vou dar pra vocês vai ser um pouco melhor porque vai ser mais fácil é, porque vai ter o intervalo dos questões vai ser menor 7x0 e vai ser menor o intervalo deles então vai ser mais rápido não, vai ser mais rápido não, vai ser um... menor intervalo. Hum. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho. Eu vou ajeitar... Eu tô fazendo esse vídeo aqui que ainda... ele ainda não tá totalmente pronto. Mas no mapa que eu vou deixar de cada um para pra vocês, vai tá totalmente pronto. Mas, quando eu achei que já está pronto o suficiente para mostrar, para fazer um vídeo, aí eu resolvi fazer esse vídeo aqui mostrando esse minigame. Que eu sei que vocês devem estar pensando aí, ah, esse cara só devia fazer um vídeo de um minigame quando o minigame estivesse totalmente pronto. Não, eu achei que já estava bom para mostrar. Então, aqui você clica nessa alavanca aqui para iniciar e fica tentando tocar o item. Naquele pistão Aí a, quando você conseguir atacar em todos, você vai ganhar o prêmio Tem que ser em todos, pessoal Então eu estou fazendo esse vídeo daqui para mostrar esse minigame aqui Em homenagem às minhas 100 visualizações Então eu vou mostrar, vou colocar cada download o mapa desse minigame aqui daqui. Não, não foi muito difícil de fazer, só, foi, só demorou um pouquinho Então, do... oi, tá tudo bem? Pessoal, nossa. Então, o vídeo vai ficar por aqui, pessoal. E foi só pra mostrar isso daqui mesmo. Pra deixar o download desse mapa daqui. Só que do, do mapa de vocês vão vai, vai estar bem melhor do que esse. Esse daqui foi só porque eu achei que já dava pra fazer o tutorial desse game. Que é de você tentar frotar todos esses itens pra ser play. Até, e quando você conseguir você quando você conseguir atacar em todas você vai ganhar um prêmio e vai ter aqui um baú por aqui que vai ter um 64 de um item qualquer pra você ficar atacando aí você vai estar atacando tentar atacar na frente você vai ganhar um prêmio aí aí você clicando aqui na alavanca pra é, começar o jogo e começa a tentar atacar aqui apertando que tentando ir até lá e então esse vídeo vai ficar por aqui pessoal só foi pra mostrar isso. Não se esqueçam de se inscreverem, dar like e tentem tente publicar esse vídeo o máximo possível. Ok, pessoal? Tchau, tchau.